Hey, hey. Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje, gente Estou aqui com todos os segredos dos catálogos Outubro 2022 No Clube Pringue Brasil E como sempre, em outubro estamos em clima de Halloween Aqui já tem um plano de fundo de Halloween explodindo esse menos esses aqui, né? Não sei porque ainda tem E nosso primeiro segredo está nessa abóbora Que esse zumbi está segurando E tem abóbora de doce ou travessura O próximo, próximo código está aqui O próximo código, o próximo segredo está aqui Nesse morcego dessa camiseta Que é a capa de vampiro Piro azul. Eu achei ela linda. Eu vou comprar, gente. Eu não quero gastar dinheiro esse mês. Próximo o código. Ai, ah, gente, eu tô acostumada a falar código. Ah! O próximo segredo está aqui nessa blusão. Fazer esse traje de gala de condessa. Você vê que tá bem aqui no canto, ó, gente. E as nossas banlagandas de condessa. Misericórdia. Não vou repetir isso mais, não. Na mesma página aqui, vocês podem ver com a minha seta do mouse. Tem um pirulito grande. Hum. <risos> na próxima página, nessa aranha, tem um próximo segredo, que é a cabeça de abóbora. Ainda nessa mesma página, no vestido de magia, temos o sapato de esmeralda brilhante. Hum, não vou comprar, não, né, gente? É de menina. Na próxima página tem um próximo segredo na orelha de ogro, que é uma fantasia de doce. Nessa página aqui, não tem segredo, mas tem a fantasia que quando você aperta a letra D, faz uma dança especial. Ou seja, eu vou comprar ela toda, porque eu quero ver essa dança especial com essa fantasia provavelmente vai ser cavão no chão né o buraco ali tá fazendo a cova na próxima página temos o segredo que é que eu não vou citar mais eu já cansei de falar esse chapéu de corno aqui eu não aguento mais clicando três vezes e tem um corno supremo na cabeça dessa cromulhona aqui no rosto temos o, o escudo azul para você que quer se proteger em cima da coroa real temos a coroa real azul ok oh, grafitificante hein? <risos> e na cabeça do centro real temos a asa de fada como a gente gosta Gosta de ser Barbie Bootfly. Tá aí, gente. Pra quem quiser usar. Na próxima página. no pedaço dessa torre aqui. Perto dessa vagabundo. Temos o escudo amarelo. Tínhamos na página anterior o escudo azul, né? Da... Ah, na pata desse cabronco segurando essa pá na neve. Tem uma asa de borboleta ali lá. Gente, que lindo. Na moral. Ai, é muito caro. Não vou comprar não. Ia comprar. Na moral. Adoro ser uma borboleta. Na próxima página. Em A Princesa da Neve. Temos mais um segredo. Dois segredos vestidos de Hidalgo e chapéu de princesa safira Incrível, gente, dois segredos Nunca vi, tinha visto, não Ainda na mesma página, no emo de cavaleiro Temos a bota sináutica Que eu não vou comprar, porque não tô quase vendo nada de tão preto que é Gente, não me leva a mal, não, gente Desculpe, aqui temos as bandeiras e acabou Vamos pro I do Igru E no catálogo de Igru Imóveis Temos o pacote de Halloween já disponível Eu nunca tinha visto isso, tô vendo agora Posso morrer em paz Eu vou comprar esse pacote de festa apavorante aqui Eles não colocaram Que bom, hein? Parabéns, hein? Gente, não funciona Nessa caldeira burbulante aqui Temos uma surpresa assustadora, que é uma abóbora Passando-se algumas páginas No portão do cemitério Temos mais um segredo Que é a lanterna que ri, que é outra abóbora Na moral, nesse momento. Mossego roxo da Candace. Temos a gargalhada florescente, que é outra abóbora, meu Deus. Gente, eu desisto desse catálogo, na moral, taga fogo. Revirando mais página na flor da fada, temos o Guerreiro das Folhas, que é bem legal isso daqui, né? Porque é uma boost em forma de guerreiro, com escudo e espada. Depois de mais página na mureta, temos mais uma a boost, a donzela da floresta. Ou seja, o segredo se baseia em abóbora e a boost. Parabéns pro catálogo, hein? No cogumelo gigante, temos o Fufi dando em folhas, que é mais uma boost eu tô realmente já uma boost e abóbora aqui, no poço da fonte dos desejos, temos mais um segredo, que é o cogumelo, rosto passando mais página na mesa de embezelamento, temos <risos> a palmeira tropical que é uma palmeira sem mundial, aqui no bombeador de gasolina, na cabeça temos um arco de castelo de areia eu preferia que fosse uma abóbora ou uma boost, porque na moral, e aqui temos nessa cadeira, nessa mesa Mesa temos uma bolha laranja. No palco do Bruninho, provavelmente mudaram isso aqui, né? Colocou do Bruninho. Tem a parede do castelo de areia. Ou seja, castelo de areia, buste e abóbora. Tá bom, né? E esse foi o catálogo. Se estiver faltando alguma coisa, não me pergunte. Não coloque nos comentários. Até a próxima, gente. Deixa o like. Eu tô desanimado para tudo. Não, não vai ter nada. Não vai ter nada enfeitado aqui. Vai ser a casa normal. Até a próxima. Sem bruxaria.